A mudança de mentalidade, ela sem dúvida é um ponto muito importante e decisivo né, para a geração de renda extra. A gente sempre fala né, com os nossos alunos que o primeiro passo que você precisa dar para começar a gerar essa renda extra é mudar de fato a mentalidade, porque nós somos acostumados, né, é, o senso comum né, é, ele no, nos ensinou, né, nós fomos acostumados a entender que é, para gerar renda extra, para ganhar dinheiro, você precisa trabalhar mais, você precisa vender suas horas, você precisa abrir mão do seu tempo de qualidade, do um tempo de descanso que você teria com sua família para colocar essa grana extra, para colocar essa renda extra no seu bolso. E esse senso comum, ele acaba virando, né, até um certo ponto na nossa vida, a, a verdade absoluta, porque a gente acaba trazendo isso como uma forma de segurança. Então, tudo que está fora desse meio, tudo que que te proporciona gerar renda extra sem ter que trabalhar mais, sem ter que é, gastar o seu tempo, isso a gente fica com o pé atrás, né, como diz o popular. Então, é, a gente, a, muitas pessoas acabam perdendo essa oportunidade de gerar essa renda extra por causa desse medo e por causa desse senso comum, de que tudo que te traz dinheiro sem ter que trabalhar mais, usando apenas o conhecimento, usando as oportunidades do seu dia a dia, sem que você tenha que vender suas horas de trabalho, isso é muito distante da realidade, muito perigoso. Então muitas pessoas elas ficam com receio dessas oportunidades e não aproveitam. E eu sempre falo que é uma, uma lógica né que a gente sempre fala, sempre traz para os nossos alunos é o seguinte, o senso comum ele nos ensina o seguinte, que você gasta dinheiro, você gasta o seu tempo, porque você está gastando dinheiro é você tá gastando tempo que o tempo é dinheiro e você tá gastando a sua vida, você tá é, jogando ali, né? É, o seu tempo da sua família fora. Enfim, está gastando um, um momento de lazer com sua família e o efeito contrário. Ele é verdadeiro quando a gente fala que assim, quando você consegue ganhar dinheiro de forma estratégica a partir de, de conceitos aqui, como a gente traz para você, sem que você precise trabalhar mais, apenas utilizando o limite do cartão, apenas usando ali os seus gastos do dia a. dia, você automaticamente você ganha tempo. Você ganhando tempo, você está ganhando qualidade de vida, você está ganhando mais tempo com a sua família, você está ganhando mais tempo para descansar, para repouso, para fazer aquela viagem, enfim. Então, quando você traz esse novo conceito para sua vida, para sua realidade, isso é uma mudança de paradigma. Então, sem dúvidas, a mudança de mentalidade ela é primordial para que você consiga de fato consiga colocar uma excelente renda extra no seu bolso, começar a gerar renda extra a partir dos seus gastos do dia a dia e a partir do limite do seu cartão de crédito. É, sem a mudança de mentalidade, sem entender que é, o, o modo automático que nós vivemos ele não é, é verdade absoluta, ele é fundamental e ele vai, a partir dessa alteração, essa mudança, esse novo olhar, vai te possibilitar colocar uma grana muito boa no bolso, sem dúvidas.